uma outra paisagem, a parte traseira dela e também nós já vamos encerrar esse vídeo e vamos ao vídeo Vou fazer um vídeo aqui, onde nós estamos tirando umas pedras aqui agora no outro lugar isso aqui já é umas pedras meio de favo, agora ela já dá uns solo é mais bonito mas é tipo favo dentro deixar dando um para ver bem aí mas ela é tipo um falo mas ela dá meio comprida comprido e já é uma pedra mais avermelhada e é um rosa mais bem mais rosa e já tem uns que é faz vermelho então já é uma pedra um pouco diferente nosso amigo essa que tá <coughs> tentando quebrar uns ali, enquanto isso, nós mostrando aqui a parte da a parte da onde ela fica, umas então, partes assim. Ó, e aí você tem que tirar do meio da rocha aqui. né? Ela fica no meio, então tem que ir tirando. Ela. Mas sai umas pedras bonitas. Tem umas pedras bem. que dá para tirar uma, uma geminha muito bonita. Essa Ela sai uma gema aqui. Aí você pega, separa e corta. E tira só as transparentes. Mesmo. Eu um o Edgar tirou um outro grande aqui. Também tem que ver o que sai de bom dele. Ela é tipo assim, meio falo. Ela dá um, umas pedrinhas, não muito grandes, mas dá umas pedras muito bonitas. Que você tem que tirar do meio. Exemplo, você tira ela aqui do meio dela, ela dá umas pedinhas para lapidar, até mais ou menos. Assim ó, um pouco claro aqui e embaixo. Agora ela daqui a ela tem que ir para a serra. Você separa ela, serra, tira as que, que dá para lapidar, as que não dá para lapidar. Não dá para fazer nada. É o lugar que está cavando já tem por baixo. um lugar que nós já cavamos antes, esse lugar aqui nós já cavamos. Já tem a cascaieira aqui já tudo tirado daqui. É uma faveira. Pega ele lá para cá não, vai em cima. Ela, vai, ela é. sai do que não está é um padre de uma hum, é vez. Vai alguma coisa aqui. É, tem alguma assim. aqui ó, para que eu vou sentar aqui não, deixa que eu para trás vai dar é uma coisa que não só de um pau mais ou menos Vamos ver aqui que caiu aqui embaixo? baixo. Tá com uma ponta boa. Uma uma, é uma mais fininha que dá. Tá de cima aqui. As outras já não dá. Já saiu uma até eu uma eu mais eu do Agora vai ser uma grande aqui. Limpiar vai Agora saiu uma com uma grandona. Queira. Essa vai dar pra sair umas partes de reminis, par de. É bem que vai dar pra tirar dela. Então, Vamos pôr ela aqui em cima aqui. Agora eu vim na lateral dela. Já tá saindo mais um punhado aqui. Aqui é uma. Tem é uma outra aqui também, que é uma vermelha nela. Olha, já tem um pequenininho. Tem uma pequenininha vermelhinha, rapaz. Olha. Hum. Que espetáculo. verme que é boa mas é, ela não dá muito pequeno né ela tá, tá, tá fuso, ela não tá ruim. Não, eu acho que se você tirar um campo dessa aí vai sair um tanto bom. Aí pega dela de baixo aí, ó, na ponta Você passa uns dedos né assim, aí, ó, não, não, não, quebra assim, não, deixa, vai na outra já de uma vez. Rapaz, mas que é borrachudo, hein? Ah, Agora só esquenta, agora esvaza. É borrachudo aqui com cabo a mais. Não, tira pra casa. Senão não vai dar tempo de tirar ela. Vem, vem onde eu te falei pra você, ali que ela sai, ela sai quase saiu, inteiro. Já. Não, você tá quebrando a ponta dela. Aqui, ó. Não, não tem ponta dela aí, não. Vem pra cá, vira, abrindo, vira por outro caminho, lado e ela já deslaça. Isso, eu tô abrindo caminho, já saiu. Eu tô abrindo caminho. Ela tá aberta, já saiu. Tá abrindo caminho. Ó, já exasso Já Tá abrindo caminho, né? ó, exastou. Exastou. Tá abrindo caminho pra, abrir, pra você soltar essa. Essa tem umas pedras boas, hein. Oh. Nem e essa tem uma gema boa Poxa, essa vai dar umas pesadas Bom, já nós vamos encerrar esse vídeo Pede os amigos aí se inscrever no canal Deixar o like aí, dar uma força o canal crescer Pessoal que tiver interesse aí no produto aí do canal caso é as aí A descrição tem embaixo do vídeo já já nós estamos encerrando esse vídeo. será só o Wes tirar mais umas duas reminhas ali, porque já ficou um. já tirou aqui uns 10 quilos. E os borrachudos aqui não estão tá respeitando não o sol. Olha, essa é uma gema boa, hein? Olha aí. mais uma lasca aqui que tem mais uma pedra boa mais um punhado também tem umas pedrinhas boas vou te arrancar né acabou arranca. de arrancar ah, acabou de arrancar aqui um acabou de arrancar né vai não vai ficar aí né então nós vamos encerrar esse vídeo Esperar o é só tirar essa aqui para já não encerrar aí. Aí nós já vamos ver o que nós temos aqui que vai levar. Já um pouco vai ficar por aqui mesmo. Aí. errado, né? Ah, tem uma gema boa aqui sim. Aqui ó. Tá aqui, hum? uma sombra aqui porque no sol tá um Soltar tá bravo. mais vamos um aqui aqui. É, pessoal, quanto mais pessoal vai para tá pior para ver ela. Bom, vamos encerrar esse vídeo. Vamos ao próximo vídeo.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 aí o pessoal que tiver interesse a descrição está embaixo do vídeo vamos ao vídeo